Utterson was worried. He was Dr. Jekyll's lawyer and also his friend. As soon as he mentioned Mr. Hyde, Dr. Jekyll turned pale and became angry. My position is very strange. I cannot explain. Arterson was confused. Who was Mr. Hyde? No dia em que o diabo tomar conta de mim O mundo chegou ao fim e deixo tudo para vocês O melhor é dar me enquanto estou aqui Porque se não for assim sou assombrado por porquês. Mm -hmm. Dr. Jekyll mm -hmm. Só que eu não vou morrer sem chegar a minha vez mm -hmm. Mr. Hyde mm -hmm livre aberta culpa é tua se não mexes. Reconheço o teu valor, estás lhe meu kid Para seres mais reconhecido, precisas de um videoclipe Tens uma escrita arrojada, uma identidade forjada E dá logo para ver que és tu quando começa a tocar o beat Ouviste a vida toda e varri de tudo com a vassoura Uma alma promissora, estive atento à professora E quando a campainha soa, é quando eu mais reflito Dez minutos de intervalo, eu optava por ter cinco Duvidas tu em dias, preenche tudo que o que Estou a caminho dos 40 na não me importa se não crês, ser independente é isso Gravar de hobby pantufas a cagar no teu juízo Trago honra na palavra, a verdade não se esconde Faz-me crer que vale a pena quando tocam no meu nome Mad Max, bem-vindos à Thunderdome Andei perdido muito tempo mas hoje home sweet home, amor. on! o, dia em que o diabo tomar conta de mim O mundo chegou ao fim e deixo tudo para vocês O melhor é dar-vos um provis enquanto estou aqui Porque se não for assim sou assombrado por porquês só que eu não vou morrer sem chegar a minha vez tenho o um livro aberto a cobertura se não lês Em short que eu sou modesto Porque eu sou muito a bom a tomar conta do mercado E iam dizer é muita crow Atmosfera dark e velas pretas no meu som Que eu venho invocar demónios para matá-los com o meu flow o better grow Não vês que nós somos artistas? Pensadores saem da pele para pôr a pele noutras vidas Somos lutadores, todos os dias são conquistas Trabalhamos oito horas enquanto se anotam rimas O pensamento é Quem me dera está no estúdio Quem me dera está no estúdio de uma nova VST Mas Posso bem a chatear-te com um assunto Que no fundo não é contigo mas isso é Nova OST E que Chegar a casa ainda ter de ler o chat Deves pensar que eu tenho a força da Karina e da Elisete, Grava isto na cassete O amor fora do rap é aquilo que nos empurra Para gravar mais uma track No dia em que o diabo tomar conta de mim O mundo chegou ao fim e deixo tudo para vocês O melhor é dar-vos -me provos enquanto estou aqui Porque se não for assim sou assombrado por burquês não vou morrer sem chegar a minha vez. No way. Porque eu tenho um livro aberto, a culpa é tua, se não lês. Hey. Sigo o caminho das três bruxas. Só puxas, larga as xuxas, larga as putas De modo a seguir em frente apaga as dúvidas Ou vais perder-te nestas grutas A fazer filmes com o que escutas Por isso comprei uns fones I can't hear y'all <risos> You better know I can't hear y'all huh. My way or the highway